Oi, tudo Tranquilo, Tô de bolso vindo pra mais um vídeo, mano, e hoje estamos num rolê bem aleatório, só tá faltando o Ronaldinho Gaúcho aqui, que eu estou com o Matheus novamente. Salve. Só que tá meio bagunçado hoje, mano. Tá bem estranho. Eu tô g 36, Matheus tá de Civic. Qual o sentido? Não tem. Isso. Tente explicar, não, não há congruência Não tem como eu que sou viciado em E36 aqui, tá ligado? Aí, pô, tô de Civic Cara eu quero de a 36 aí, mano, não sei, não sei o que que deu hoje. A única explicação que nós trouxemos pra vocês é que são dois projetos que a gente tem. Eu tô com esse projeto parado aqui da E36 de drift, quer dizer, não vai ser mais de drift, né, que eu já tô com outro, com um outro carro de drift. E o Matheus acabou de pegar esse Civic para pra fazer o um projetinho também, então... É isso mano, rolê de projeto É No meio do caminho nós, nós para aí com os carros quebrados É Bem nessa vídeo tá, tá forte hein, rapaziada? A vocês é turbo, o negócio é interessante hein? Mas é isso mano, se vocês curtem esse tipo de conteúdo deixa o like e se inscreve no canal aí E enrolar muito mais não ir direto pro rolezinho, né Que senão fica aqui dois anos, só assim por hora, tá devagarzinho 100 por hora no meio das ruas apertado Mano, eu tava achando que, esse, que essa BM Não tinha aparecido no, no canal ainda Mas agora que eu lembrei que tem um vídeo British com ela Tem certeza? Ah, tem tem Eu não lembro como é que é o nome do vídeo Mas. Mano, eu quase morri ali eu acho que é a seta Corsa Drifting e something like é, alguma coisa assim. Aí, tipo. Ela aparece lá. Entendi. Bem, mas a Transanienteira sai é muito diferente mesmo. Né? É, eu tô não percebi nada do canal de Transanienteira, não, mano. Tu tava de 180 e eu de 86, lá em Brasília, kart. Ah, verdade. Mas você gravou pro canal aquilo? Sim. Cara, eu não assisto meus vídeos, Eu Não lembro. É, eu falo que meus vídeos não é memorável. <risos> Olha essa desgraça, vendo demais. Nossa, hein? não. É, só anda, né? No último rolê foi o Supra. Não freio, só anda. Agora é o Civic. É. E antes bom. do Supra era em 36. Em 36, era triste também. Ainda é triste, na verdade, porque daquele carro é ruim ainda, velho. Cadeira elétrica da graça, velho. Mano, tu faz parecer que meu carro não anda. Parece que a E36 acelera, pera. Demonstração nada tracionado e de é Deu. Ah, e se vocês estiverem estranhando o setup, manos, é porque... Eita! O meu suporte do câmbio quebrou. Então eu tô tendo que usar o câmbio na direita e tô sem freio de mão. Então... F. É muito estranho ter um vazio na minha esquerda agora, manos. Hum, imagino. Qualquer coisinha que manda o setup vai ficar estranhaço, né? Sim. Vamos é. aqui, peraí. E o pior é que eu não consigo usar o câmbio na esquerda em cima da mesa, porque minha mão não chega direito. Meu braço esquerdo é não tem coordenação. Não. Deixa te falar que o rombo dessa BM tá esplêndido, mano. Flutter do Forza? Muito do Forza, velho. Tomando o por. Ó, na defesa do D36 Esse câmbio tá curto Que era é de drift E tá cortando 247 Meu Deus do céu, esse Civic Cortou Civic do capeta <risos> meu Deus do céu, velho. tá cortando cedo também. Ele cortou 275. De Acho que meu carro consegue chegar uns 300. Uns 300 se pá. Se, tipo, colocar um câmbio certo, tá ligado? Uhum. Mas com esse câmbio aqui não vai muito longe, não. Né? Não, o meu. meu... Dá para ver que ele tem motor para mais, mas.. Né? É tu chega a uns 360 todos. É. Assim, vivo não sei, mas.. Sei se você fosse... assim. estiver reta, né? É. Tentar fazer uma coisa aqui, tipo, aí... Não é muito de quinta não. de é Noventa tipo um... por hora. Vem do lado. Aí, três, dois, um, vai. É, tu ganha é quando eu coloco a sexta, mano. É, quinta. É porque ele funciona demais segunda, velho. Vamos de terceira. César, vai. vai lá, vai lá. Aí, vai mais devagar, mais devagar um pouco. Aí, conta. 3, 2, 1, vai. Assim, quando eu coloco quinta, você começa a vir. Mas ah, quando é. coloca a sexta, que você passa, tá ligado? Entendi. Se em você, aí de um áudio. Então. Outro caralho. Oi? Frios. Ah. Que o contagieiro de um. O contagio. O velocímetro de um jeito. Merda. Ai. O velocímetro vai parar lá no. Aponta pro zero de novo, tá ligado? Né? Uhum. E marca só pra 780. Agora é que eu me laço, parece que tem bastante fur. Eu acredito que não tem força pra fazer aquela curva toda de quinta. Quinta, filho? Porra. Não tá querendo nada. Mano, sabe aquele carro que você tem que dar uma tirada de pé no meio da curva? Porque pra apontar? É frente <risos> Todo carro traseira a dianteira? Sim. <risos> não. <coughs> Tá muito curto. A é. Kinder né? tá até de goinha, mas eu acho que o que eu faço. Ah, nossa! Você cara. não viu a setinha no chão? Eu não cara. vi. Nossa, o cara é muito bom. O áudio só veio, velho. Comprou a carta, Matheus? Comprei, mano. Que carta? <risos> o áudio só veio, mano. Não dá pra ir de mal na curva desse, não. Não vai tudo. Ainda bem que você acelerou, velho. Se continuar se criando, não vai dar parar, não. Bilhidade. É Hum-hum-hum-hum-hum-hum. É que não deu. É, se desse certo te dava um troféu. Passo, passou, fechou a porta pra mim. 240 por hora na, na estradinha dessa daqui é suicídio, hein, é, mano. eu vou de eu fico Ele esqueceu da curva Milagre Okay, cool. The magic. A luz da casa piscou. Me. <risos> Meus LEDs estão piscando agora, Matheus. Como assim, velho? Acho que isso aqui é um sinal para encerrar esse vídeo, Matheus. Ó, quem assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa o like. E... Por sinais de poderes maiores, irei finalizar esse vídeo por aqui. Eita, deu ruim. É muito ruim.